E aí, Retro Gamers! Tudo de boa com vocês! Estamos aqui no nosso oitavo episódio. Na verdade só que não vai ser bem o um episódio, mas é. Só aqui é só um é especial pra mostrar o... o que aconteceu na história. Sim. É só um especialzinho. Como é bom ver as pessoas felizes. Foi você quem assavou? Nossa, que corajoso! Muito obrigado, não sei nem como agradecer. Mamãe, papai! E a ah, Uru, obrigado! Aquela estrela diz para você ser um Aquela estrela, de... <risos> estrela diz para você ser é o um palácio fraco. Não escreveu, não é. leu, não Eu não falei, eu não é muito me É. Ó. Oh. Olá, sou o Lince, criador do mapa Infinite Orgit. Muito obrigado por jogar, espero que vocês... Dois. Dois. Hey, dois. Ah, onde estou? Cadê o Sonic? Sem ideia. Ó. Ah, onde é que eu estou? Ah, com ah, todas as minhas dicas. Errei. Ele deu uma de dica É, eu não. É que na beta ele dava várias A gente acabou de sequestrar o chefe dele de novo É, na verdade a gente foi pro palácio, sabe? Beleza, então a gente vai mostrar aqui o especial é ah, Especial não, não, não, não, não, não. Ah, Cara, esse especial é bem fácil Não, não, não Pera, pera Ah, mano, o matou, tu morreu aqui Eu não consegui te salvar tá? Eu vou passar o especial que é rapidinho mesmo. Mano, essa série foi da hora, gente. Fala a verdade. Tirando o chefe final ali que eu, eu morri várias vezes. Eu... Mano, sinceramente, vamos cortar o vídeo. Ah, não. O, não, no chefe final ou não. Oh, a gente tem que dar umas cortadas. Ficou muito grande, cara. É. A gente vai... A gente... Conversa com o P4 e manda. Ou me passa um pendrive? É, pode ser, então. Aqui, ó. The Legendary of Murphy. A lenda do Gogo -Man. Mano, essa fase eu... Pois é, será que vai ficar melhor? Eu vou te jogar pro time. Ai meu Deus. Que? Falou! Oh, vale, todo feio aí. Agora ficou todo feio. Ficou. E eu vou. Ei garoto, fala. Por que? Fala? Ei, garoto, Parabéns por chegar até aqui. Cuidado, Fender. você ainda... Você acaba de te achar uma lenda. Ela é sua. Eu nem vi, né? Referências, né? É. Ah, mano. Oh, essa série foi boa. Eu só tomei assim porque a gente tá gravando o vídeo seguido, tá? Daí eu ainda tô assim meio puto por causa do último episódio. <risos> vem, vem. Eu vou te esperar. Já é aqui, ó. Isso, não sei mais problema, só pra não coisar agora treva, valeu. É, puro. Isso, fica aí, fica Isso, fica aí. Não! Ah, valeu, valeu. É, vamos, vamos andando. Vamos ver agora se dá pra coisar realmente né? Tá, vem, vem aqui no último. Olha, tu pula daí de cima. Pula bem na pontinha. Um, dois, três e... vai. vai. Ah, ele passa neto. A gente podia ter ganhado uma vida tá ah, beleza então. Essa base até que foi da hora Esse é Esses especiais, pra ser bem sincero, são bem hora mano. Esse aqui é um dos mais massa que tem, na verdade. Ué. Esse aqui, ó, Don't Move. Ué. Esse é especial é massa. É só no Smoshin, né? É. Na verdade, não é bem isso. Não no, no início era o Mario que ia fazer os parkour. Vamos conversar com o... bem-vindo da Don't Move. Entra naquele cano de Virtus. Ah, eu não sei Eu não sei fazer um parkour. Não. É difícil jogar com o Trolley. Ah, vamo lá. Não vai ser bem, não. Vamos ver o Gunga só. Não vou mandando assim. Olha o Gunga. Ele vai fazer os parkour tudo, ó. Oh, deu trabalho fazer isso. Sinceramente. Vamos ficar quietinho, mas né? Não tem muito o que falar. Eu já tá meio assim, pessoal por causa do último episódio. Também por causa da MERDA! É. Mas ah, meu irmão saiu da conta! É... <risos> é. Ah oh, mano... Eu... Ah. Mano... Ah, mas foi divertido, né? A gente conseguiu passar, pelo menos. É. Oh, mano, sinceramente... não vai querer se achar em nada, mano. Quando eu joguei um jogador, eu consegui até passar pelo lado de primeiro. Não é tão difícil, sabe? É que dois players dá mais trabalho. A gente é burro, não é? Que? A gente podia ter simplesmente ter ido e pegado o power-up. O que? É. é, ter pegado aquele powerpzinhos lá pra passar o chefe não ia ajudar? É. Ou tu acha que não ia ajudar lá, além muito. É que a gente morria normalmente na lava, sabe? Mas não ajudava muito, né? Ai meu Deus. Ah, escrevam aí nos comentários qual a próxima série assim que a gente pode fazer, além do Infinity War Dirty que a gente fez aqui no canal. Eu usado dois votos. Uau já dou um voto uh -huh. uh, Super Mario Bro, quer dizer Super Mario World Cop Super Mario World Cop É aquela hack lá que tem que Que é praticamente obrigada a fazer Cop né ah. que, que um player que controla os inimigos E outro Player Aqui ele vai ganhar uma né? A vida é grátis. Ah é aquela fase que eu peguei fazendo dia né ah, bem! Verdade. Blocos invisíveis. Ó, oh, essa fase é troll, tá? Tipo, se a gente ficar tá aqui, a gente cai, ó. Tem que pular no finalzinho. Eu vou mostrar as trolls aqui, até que ficou bem da hora aqui, aqui é tipo o final da fase, só que se a gente pegar o Mario, começa a andar aqui e cai na lava, e morre. E aqui a gente tem que levar dano. Pra poder passar aqui. Daí a gente pula aqui, aqui e aqui pra pegar o Mario. Aqui é uma Troll também, tem que cair aqui pra poder andar Aqui tem que escolher o buraco, se escolher os outros a gente morre E a fase é na verdade só isso mesmo É mais uma fase igual É Você é um bom jogador, obrigado por jogar, se inscreva no canal e inscreva também É, tem que arrumar isso aí Por quê? Não é mais é difícil, que porque... Ah bem, eu, eu mudei o nome do meu canal eu, eu, vou, eu vou fazer um videozinho lá no meu canal pra mostrar Por que eu mudei o nome do canal e tal essa marca aqui é difícil. Eita, eu Não tô nem aí ligando, né? Mano, a gente não tava nem ligando o Cara, a gente já tão tá um cansado quebrado que. De tanta fase ruim que a gente já jogou. Não é ruim, sabe? Mas é difícil, sabe? É. Cara. E eu encho de Hammer Bros. Por que, que eu faço isso? Eu tô zoando comigo mesmo. Eu me engasguei comigo mesmo. <risos> é, você nem Acho que.. Não, não tem secret lá embaixo, né? Não tem nada lá. Aqui é tipo um lugarzinho só pra chegar aqui mais fácil. A gente só vai mostrar o. Como é que ficou o Star Palace aqui desbloqueado e essa incrível série acaba. Não é verdade? É. Vamos demonstrá-lo e como é que ficou aqui. Até que ficou bem daorinha, mano. É tipo um. Como é que eu posso dizer? Um lugar onde fica todos os power-ups E tinha, tinha algum jogo, cara Tinha algum um jogo, um, um lugar assim cheio de power-ups? Ou é só naquele warship mesmo? Não sei Ó, oh, Star Palace Aleluia oh, Nossa, já deu 8 minutinhos né? A gente ficou 24 minutos, você vai passar uma fase, né? É, a gente faz o Pitron é. dando reinforçado. <risos> Beleza, vamos entrar aqui, é? Olha, aqui olha. Aqui vai ser. Aqui é Boots e Yoshis. Aqui são power-ups comuns, né? Parece e aqui, aqui são power-ups para release. Vamos primeiro no bot Yoshi, que é o único lugar do jogo onde tem Yoshi. Eu vou pegar o Yoshi de linha azul. Hum. Pega uma botinha. Aqui tem os power-ups comuns, né? No ah, eu, vou pegar esse aqui. eu vou de Hammer Bros. Eu gosto de Hammer Bros. Tá, bem, eu, pegar, eu, pegar. Não, eu vou pegar o no Loki. Pode ser Só que eu tenho que sair da bota Não, é só de você abaixar Ou não dá? Não dá Ah, não dá Aqui é Power Up Spurling Easy Eu quero... Procolimucho Que merda é essa? É do Mario... Oh, pega, pega! da hora. É só de sair da bota Agora, pula e clica na bolinha Ah, tá lá do Mario Sunshine É, do Mario Sunshine Oh, até que é bem da hora, não é? É. Opa. a gente quase não usou o próprio limão. Assim. É que só voltou na primeira fase. É, e é quando o story parece, né? O que, que tá escrito aqui? Obrigado por me salvar, não sei nem como agradecer. Por favor, pega aquela lendária bota. Essa bota que é que ela voa infinitamente. Ela é bem boa até. Mas eu, eu vou ficar com o Yochizinho. Então eu pego a bota. O que? Pega a bota? Eu vou ficar com o Yogi. Eu gosto de eu. Eu gosto. Sabe por que eu gosto de Yoshi? Pião! <risos> <risos> Vem aqui, zoom! Ah, não era é pra pegar. Você tá com o Oh, sabe o que é legal desse Power Up? Sabe quando tu vai, tipo. em um lugar com água? Ele recarrega. O que que houve com a bota? Eu entrei na. Eu entrei aqui. Mano, eu tenho que ver isso na gravação! Acho que a bota sumiu! eu sei assim, nem o que aconteceu com a bota vamos vir aqui atrás olha, nessa parte do vídeo. Só pra finalizar o vídeo é. até que ficou bem da hora sério não gostou tu gostou Gostei. Opa, eu já saí sem <risos> tá eu só vou mostrar uma coisa aqui para vocês tá espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo é nós falou e fui pera aí gente tem uma coisa que eu quero mostrar foi um detonado né 100% Esse 61% é um bug mesmo né? Mas foi 5% do jogo Espero que vocês tenham gostado aí Da nossa querida série e que, infelizmente chegou ao fim E também a primeira série do canal né? Valeu aí A gente tá bem cansado Eu espero que vocês tenham se divertido com os reis Rei. Hey! Hey! Beleza então, valeuzão aí E fui Pode ir É, pode ir, falou